Olá pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde. Estou falando aqui da direção industrial do calecá Mais um vídeo aqui de oportunidade para quem conhece sabe entender aonde tem uma oportunidade boa. Estamos aqui com mais um rondinha para fazer a conversão, certo? Trocar a sua bomba original. Vou te mostrar aqui na mesa sua bomba original aonde pifou, ok? Pifou. Tá dura, tá agarrando. Chegava ao ponto de fazer morrer esse carro é, O motor ele não aguentava Com, essa, com esse travamento que estava se dando aqui dentro Então estava fazendo morrer e já estamos, já, já preparamos já a bombinha Como a gente tem falado aí nos vídeos anteriores Aqui dos veículos da Volkswagen G5 Bomba KYB Certo? sem bar de pressão e vamos, Então vamos fazer aqui um, um, uma série de vídeos Falando a respeito aqui do funcionamento lá Lá no carro, ok? Então tá preparadinho aqui já. Amanhã a gente vai estar instalando ela. Reparo também na mesa. Para proceder, procedermos também aqui, reparo de vedação, olha. Caixa de direção, como é que tá feia? Tá suja, tá muito usada. Vamos ver se esse eixo tem jeito, né? Inclusive. Mas vamos contando aí os detalhes aí desse procedimento, ok? Então, será assim, é, momentos bem rápidos, onde traremos para você aqui do canal, é, a situação deste Honda, em que a qual vamos botar para funcionar, com essa conversão, com essa nova bomba, Joia? perfeito, vou virar a câmera aqui para poder falar com você melhor, muito bem, então é isso aí, como eu disse, né, a gente... Pega di, di, é, diariamente, eu não vou dizer diariamente, mas é com uma certa frequência é que aparece essa situação desses veículos da Honda é, com direção hidráulica, né? Vão até aí meados do, do ano 2010, ainda saiu muitos, certo? Com esse tipo de situação. Bomba pifando, direção dura, barulhenta, né? Isso quando a caixa, quando a mangueira também não está vazando, certo? Então é onde que a gente espera aqui, trazer uma solução para o cliente, estamos aqui direção da OECLK, vindo do comércio número 8, retiro volta redonda, Rio de Janeiro se você precisa está precisando desse tipo de trabalho de substituir a sua bomba de direção fazer um reparo da caixa de direção temos preços especiais aqui, tá? deixa aqui na descrição ou no comentário, melhor dizendo né? descrição, vou deixar meu endereço meus e-mails, meus contatos é, você deixa na, na, nos comentários tá? Aquilo que você precisa E a gente Entra em contato Logo que possível Enquanto isso vamos terminar de contar A história aqui da, da, Do funcionamento desse Honda okay? Forte abraço e até o próximo vídeo Olha ela aí pessoal a caixa que eu falei, que a gente vai instalar ali no Honda Recuperada, revisada Retentores, anéis, todos trocados prontinha aqui para Funcionar novamente aí por um período aí bom de tempo Pelo menos os oito anos, né Que é a média de tempo Se trocar o óleo, tá Tem troca de óleo, tem revisão do óleo a cada 20 mil Então você que tem direção e draga ao seu carro Não se esqueça de trocar o óleo a cada 20 mil Porque você com isso evita vazamentos Evita ruídos Evita até de perder a bomba Olha ela aqui Essa aqui já era Essa aqui é sucata tá? Daqui a pouco o sucateiro vai passar para pegar ela Então Logo mais a gente vai estar falando a respeito Daquela que a gente vai instalar lá no Honda Honda Civic 2008 e vamos mostrar para você o funcionamento dela, ok? Até o próximo vídeo. Olha a bombinha já no lugar. Pronta para receber a correia 7 pk. Tá. Pronta para receber a mangueira de alimentação e a mangueira de pressão. Ela ainda não está funcionando. Tá. A gente vai mostrar funcionando. Tanto aqui no alto, tá no elevador. Ok? A gente vai mostrar o funcionamento com a mangueira devidamente instalada E o funcionamento no chão Então fica atento Não perca o próximo vídeo Que a gente vai estar demonstrando aqui o funcionamento Dessa adaptação que a gente faz É a conversão da bomba da direção do Honda New Civic 2008 Com a bomba aqui, ó KYB Bomba essa que equipa aí os veículos da Volks G5, G6 Tá, vou mostrar ali o fundo dela ali Vamos ver se ele consegue chegar lá Então Olha lá, KYB, No centro do vídeo, tá vendo? Essa é a bomba Vamos ver se funcionando agora, né? Foi trocado também aqui A junta do respiro do óleo Lá em cima, ó, tá limpinho é porque tava, foi trocado já e ele já instalou o mecânico Alex aqui. Gente, boa demais, veloz no que faz. E é isso aí, pessoal. Daqui a pouco a gente tá mostrando funcionando aí essa bombinha, ok? Aí galera, rapidinho, que minha memória aqui tá pouquíssima. Tá? Funcionando aqui em cima. Ok? Bomba, direção, vira abertinho ali tá? Aquela bomba que a gente falou Vou mostrar de outro ângulo aqui Tá ali, tá? A bomba, devidamente instalada Mangueira de pressão Mangueira de retorno Bom cara tá Ok? Então pra quem Tinha dor.. Du... Alex, vira aí a direção pros dois lados Olha, tá virando a direção aqui dois lados no alto, tá? Carro tá no alto. Sem barulho. E agora a gente vai dar uma olhadinha no chão, tá bom? Agora funcionamento com o carro no chão. Tá? Virei, Alex. Mostrar aqui o reservatório. Sem ar. Tem barulho. Você não vai conseguir ter um visual aqui da bomba de cima, porque tem muita coisa instalada aqui. Tá? Muita coisa instalada, mas tá ali. Vou correr. Uhum. Vamos ver que dentro agora. aqui Qual o esforço que tá, aí, Alex? Dá pra virar com o dedo? É esse daí, galera. Então é isso aí, ó. Funcionamento perfeito. Tá. Conversão. Adaptação de bomba. KYB. Veículos da Volkswagen G5-G6. Matado a curiosidade. Forte abraço.